Fala aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Braçuca por aqui, nesse vídeo direta ao ponto, diretamente. Vou explicar pra vocês como você pode dizer pra outra pessoa, como você pode organizar algo com alguém, ok? Tipo, se encontrar e falar, ah, vamos fazer tal coisa esse fim de semana, a gente deveria fazer não sei o quê. Tipo, organizar um horário pra fazer algo, ok? Como... Quais são as formas que você tem de fazer isso? Situação, você tá lá caminhando pela rua, de boa, tá, tá, tá, e você encontrou um amigo. Caramba, faz muito tempo que eu te vi, não sei o quê. Cara, é verdade, desde o colégio, desde a universidade, o que seja. Cara, vamos marcar alguma coisa pra gente fazer. Vamos marcar, pode falar também, vamos marcar, né? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos marcar, vamos, vamos, vamos marcar alguma coisa. Na hora, cara, na hora, olha só, na hora. Claro, claro, vamos marcar sim. Vamos marcar sim, combinar é o mais comum, ok? Vamos combinar alguma coisa. Cara, a gente deveria combinar alguma coisa para fazer, sair com o pessoal e tal. Ou também vamos ajeitar um dia, ok? Vamos ajeitar um dia aí para a gente poder ir naquele mirante, né? Ele mirador, para ir lá no mirante, ver a vista da cidade. E eu ensino essas outras formas, porque o mais comum é combinar, né? Vamos combinar, tá combinado, vamos combinar alguma coisa. Aí você tem uma variação para usar no seu dia a dia em português. E aí, Cláudio, como é que tá, cara? Tudo em ordem? Rapaz, vamos fechar um dia aí para fazer tal coisa. Vamos fechar deixar um dia para fazer algo, ok? Ou seja, separar um dia para fazer algo. Vamos esquematizar alguma coisa, ok? A gente tem que esquematizar uma reunião com o pessoal. Vamos organizar também. E lembre-se que todos esses vamos organizar, vamos, você também pode falar mais rápido, vamos, vamos. Vamos organizar, vamos organizar. Vamos organizar. Ei, a gente tá organizando uma saída com o pessoal aqui. Vamos organizar uma saída com o pessoal? Ou também aquela situação que você encontra alguém sempre que você encontra, é tipo, ah, vamos combinar alguma coisa, vamos fazer não sei o que e nunca faz nada, né? Você também pode falar, vamos ver um dia para ir lá na casa de fulano, ela teve um bebê agora, é para a gente ir lá ver e tal, dar um apoio. Aí é claro, se você aceitar, você pode falar, né? Combinado, né? fechado. Ou oh, fechou, fechou, fechou, beleza, fechou, vamos fazer tal coisa. Na hora também, ok? Na hora, na hora. Que seria muito parecido com de una, aqui na Colômbia, né? De una, de una, vámonos, de una. Na hora, cara. Então quando alguém tá falando pra mim alguma proposta, oferecendo algo, né tipo, a gente deveria fazer isso aquilo, o que é que você acha? o Cara, na hora, na hora. Liga pra mim e a gente vai. Já que a gente tá falando de organizar algo com outras pessoas. Você pode correr o risco, né? Você sempre tá correndo o risco de organizar algo e na hora H, olha só, na hora H, no momento, né? No momento combinado, na hora H, a pessoa não aparece. E esse na hora H também pode ser relacionado com na hora do sexo, entendeu? Então chegou na hora H, no momento do vamos ver, no momento da calentura, aí eu recebi uma ligação de emergência, ou alguém chegou em casa, eu tive que sair, não sei o que e tal, aí... Daí voltando para a pessoa que combina com você, que organiza, que esquematiza algo com você e não aparece, você pode falar que essa pessoa é furão. Esse cara é um furão ou a menina é uma furona. Sempre que a gente combina as coisas, que a gente esquematiza as coisas, que a gente fecha algo, né? fazer algo, ela fura. Quando você fura alguma coisa, você não cumprir comprometido. Então você é um furão. Você sempre fala que vai, mas não vai. Tem a situação que você pode estar esperando por alguém e essa pessoa nunca chegou, aí você fala que é um furão e ainda por cima, ou seja, ainda é furão e ainda me fez esperar. Porque às vezes você combina algo e a pessoa não vai, mas aí também você não vai. Mas nesse caso é pior, porque você vai. E você está lá esperando, já saiu de casa, já esquematizou tudo, já está tudo organizado e a pessoa não aparece. Então essa pessoa te deu um bolo, você levou um bolo, ok? Isso é levar um bolo, quando você combina algo e a pessoa nunca aparece. Tem a outra também que é parecida, que seria levar chá de cadeira, que é você esperar muito, mas a pessoa aparece. Caramba, levei um chá de cadeira lá para ser atendido na empresa tal, né? Eu fiquei esperando lá meia hora. Tinha muita gente na fila, demorou, mas eu fui atendido. Então geralmente o levar chá de cadeira está mais associado com esperar muito, mas a pessoa aparece. E levar bolo é tipo, tchau, não apareceu. A última para vocês é, se eu estou combinando, fechando algo, esquematizando algo com alguém, pode ser também no dia de folga dessa pessoa. Porque no fim de semana, a pessoa está com a família, digamos. E durante a semana, se tiver algum dia de folga, ou seja, um dia livre do trabalho, Aí a gente pode marcar alguma coisa. Então, quando é que você vai ter folga de trabalho? Ah, quinta-feira. Ah, ok. Quinta-feira à tarde a gente esquematiza algo, beleza? Ah, ok, tudo em ordem, cara. Na hora. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo e a gente se vê na próxima, ok? Deixa aí os comentários, participe aí deixando o like se você gostou e, claro, compartilhe o material com seus amigos, beleza? Um grande abraço e a gente está em contato. Valeu! Ah, ah, ah, ah. detalhe! A pizza aqui atrás. Eu coloquei a foto da pizza porque no Brasil tem muita pizza de chocolate. Os estrangeiros sempre ficam, de cara, ficam impressionados com a pizza de chocolate do Brasil, porque no Brasil eu nunca vi ter tanta variedade de pizza. Você vai no Rodízio, que é aqueles lugares que você paga um valor fixo e você pode comer o que quiser, quantas vezes quiser, Tipo, rodízio, pizza de 150 sabores. eu Caramba, 150 sabores. Como é isso? É mussarela com presunto, presunto com mussarela, milho com ervilha, ervilha com milho. Eu não sei como é que eles conseguem criar tantos sabores. É impressionante. Então a pizza de chocolate é a pizza de ouro. Caramba, não tem pizza melhor que a pizza de chocolate. É uma perdição, uma maravilha. Vale a pena, né? Mas também você tá injetando açúcar, né? Totalmente. Mas é isso aí, beleza. Mais feliz, né? Falou, galera.